Então, deixa que eu rimo, mostro como funciona. É, yeah, por isso que eu faço verso que é desse jeito. É, yeah, você não aprendeu ainda que a cultura do hip hop gira em torno de respeito. Sendo que você merecer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 Você precisa citar o meu rival. para não tomar um tchulala pela sua cara de babaca, hoje você vai tomar um pau. Então faz assim, ô Samuel. Eu faço flow, meu mano, tá ligado que agora? Ah, para de caçar esse seu flow cansado, vai contigo, agora embora. Você falou da minha vida, eu falei da sua. Então respeito, não fica de zoa. Para comigo quando virar sujeito homem e parar de ser bancado pela sua coroa. A cultura de respeito, mas tem que respeitar pra ser respeitado. Cultura de homem, é cultura de homem, ok. No. Por isso que agora vou rimando com a fé, Jay. A cultura não é só pra homem, a cultura é hip hop e ela é lá pra quem quiser. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, o Johnny pega as contas da mãe, isso que você fala, acompanhe. Por isso no verso você não foi foda. O que adianta, paga as contas yeah. das mulheres dentro da sua casa, se é machista, quando você okay. chega na roda. Como provar? Eu sou cabuloso, eu sou machista na roda, então faz assim, você tem que provar a caminhada, se não sabe o que é pescoço. Real é pra todo mundo, mas também não é assim, então se ajeita. É pra homem, mulher, é pra bi, mas tem que chegar, então é pra quem respeita. Ué, <tos>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 10 anos de corre, caralho, criança panguano. 10 anos de corre, eu tava fazendo rime um e tu ainda tava mamando. <risos> Gritando na minha cara, achando que você vai chegar nos 11 né? E você falou de família, tem 10 anos de corre, vai se fuder. Se você gritar de novo na minha cara, você nem vai ver o teu filho crescer. É. Eu, eu não termino a errada. Então pra você que você acusou, eu vou terminar o round gritando na tua cara.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 Isso, mano, por isso que você deu, foi. Hey. Ganhou o um Estado porque a levinha aqui não foi. Hey. Da hora, mano, que você se aposentou. Hey. O Estado ganhou nacional. Só que depois que o CID parou. Hey. Uh. É que a família. Realmente você quer uh. falar do corre, mano. esse SP, até com Brasília. Uh. O rap tá em todo Estado. Só que agora a rima esplana. Hey. Só cola aqui nesse pé que você não aguenta nenhuma semana. Uh. Mas eu deixei ele representar na trajetória. Eu não ganhei de São Paulo, pergunta pro Jafari essa história. É! De 2015 que você nunca foi. Sabe meu mano que quando eu chego na rima eu não vim para dar boi. Independente do estado independente do seu limite. Eu sempre faço freestyle por isso que eu encaixo no beat. Eu sou da geração que ama o hip hop tipo Hitchcock. a geração do tchataca contra a geração do TikTok. Ah! Ah! Essa geração TikTok é a polícia que fala que há resistência. Uou! fala de TikTok, essa daqui que vai ser a enquete. Se eu tivesse lá no seu estado, bate ela e também na internet. Uh! Bate na internet, você não é veloz. Essa a pressão hey! não vou, porque senão não separa eles de nós. Uou! Eu te falo por isso que você fica no algoz. A polícia resolve com a arma. Minha arma sempre foi minha voz. Uou! Por isso que essa conquista Eu sei que onde você tá falando, mano, envolve todos os golpistas hum. Só que no final de tudo, você não chama toda a sua família hum. Então falando de bolsonarista, golpista tá fazendo zona lá em Brasília oh. Desculpa, mas nessa eu não sou cabaço oh. Falou de bolsonarista, respondo pelo que eu fiz, não no que eu faço oh. Mas tudo bem, você quer guerra? Então vai lá pro congresso Já ouviu falar de instituição parlamentar? Escreve 10 versos Responde é pelo... Você fala, responde por você, esse daqui que é o discernimento Se eu tô aqui, a cultura é minha. eu respondo por mim em todo o movimento Uou! Olha só, então todo o um movimento? Então como vai se sentir o um movimento com o teu mau posicionamento? Você sabe que na rima eu não fico envolvido Pra que eu vou falar de política num bagulho que já criou com o nome partido? Uou! É. É.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 3, 2, agora é... 1 Realmente o beat tá difícil de escutar, mas meu mano sabe eu sou perseverante. Já que você quer citar o nome do meu rival, pesquisado no YouTube. Todas as surras que o Rafael tomou do cante. <risos> Falou que ele foi o primeiro lugar. Isso aí ficou entendido. Pesquisa lá quem um ano ganhou os quatro semestres seguidos. Pra você ficar entendido.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 e cê sabe o que é a lei do asfalto? A vida é uma roda gigante, eu não sou ignorante, tudo vai e volta, tá em cima, daqui a pouco você tá embaixo. Oh, tudo passa, oh, sem hipocrisia! Oh, oh. Quando tá lá em cima, você tira foto, porque no que vem você vai trampar na portaria! <tosse> <tosse> o é problema é o seu porteiro, pelo contrário, eu sou do asfalto. A nossa diferença é que eu sempre tive embaixo, então agora o foguete não dá ré, só paro no alto. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eu sou um cara gente boa, igual Bené, na favela, não tá na situação. Okay. Se eu for porteiro, eu vou ser verdadeiro e vou poder até apertar a mão do patrão. Uou, o B. O, o B. O. Segura o BO, mas não segura o B.O. nem no primeiro. Esse é o tubarão, vai morrer, eu sou verdadeiro só eu te falar qual vai ser agora do incentivo baueve otário do caralho, liga a live e é vê a derrota desse trouxa ao vivo oh! é, todo assim você se torceiro. vai tomar no teu cu, teu cu que vai parar no Rio de Janeiro vou um bico na sua bunda um bico no teu cu e tu vai de 1001 um. Mano, 2023, com a rimas de 2001 o melhor argumento do cara é falar de Boweb e falar de cu Aqui que ponto chegamos? Você esqueceu que cu de bêbado não tem dono? Que bagulho escroto! Você fazia aqui! Falando em um outros! Pra mim não tem problema, esse cara né concreto! Falando tanto em cu e não manda um papo reto! Você que Olha o povo que você manda, fica tranquilo, pode gritar, eu não tô nem aí meu mano Cê sabe que cê tá fudido, o cu de bêbado não tem dono E como é que fica os bêbados dos seus amigos? o é meu amigo? Não sou eu! Se eles não tiver o problema do cu, mano, você não entendeu Toda vez que alguém grita, ele xinga, mano, essa que é a rima Moço, não grita Ó, pra ele, vai que ele te xinga! Cara, fala aqui que o de bêbado não tem dono. Eu não xinguei o amigo. Para de meter o louco ou tu vai ficar de castigo. Fica tranquilo, meu mano. Esse que é o proceder: com o de bêbado não tem dono. Um cara que tem um pensamento assim não dá pra andar com você. Oh! comigo aí você falou que eu que fico de castigo eu não tô de castigo você ainda não entendeu castigo tá os seus dentes desde o dia que nasceu vai deixar Fala eu... meu dente, tá Ó o meu dente que cê tá falando ei, ei, O seu falta dois, olha o perigo Os meus tão tudo educados seu seu é fugiu do castigo O dele é educado, só que a alfabetização não foi terminado Porque você é freio, é fraco e baba ovo ah, sou... Quer ganhar esse round, xinga o ba web de novo oh!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 logo aqui.